Saudações, filho. Olha... Me desculpa por isso, tá bom? Hoje é Halloween e o vídeo de hoje é mais um vídeo de compilação dos melhores clipes e momentos das minhas lives. E como outubro é o mês assustador, todos os clipes, ou quase todos que vocês vão ver aqui hoje tem alguma coisa a ver com halloween lembrando que nossas lives acontecem praticamente todo dia aqui nesse canal que vocês estão vendo mais ou menos a partir das 18 19 horas ok eu espero que vocês gostem da desgraça que vocês vão ver nos próximos segundos e é claro se você gostar não esquece de deixar o likezinho aí embaixo e comentar o que você achou posso passar nesse ar aqui <risos> acho que não acho que não Tô... E, cuidado, aí. Tá! cuidado aí! Cuidado aí! <risos> cuidado aí! É, cuidado cuidado manchina, aí! Cuidado é. Cuidado que é o mas é o streamers, hein? Não, ela não fica pelada, não. Ah, não, relaxa, tá, não fica tá, tá. Não, se se ah, ficar, você faça o favor vai vai vai de vai ir ali atrás da sim, câmera sim. e mostrar pra nós. Se ela ficar, você faça o favor de mostrar pra nós atrás da câmera, Edu. Sim, Kevin, mesmo se é só... você Fazer isso como se ninguém quisesse ver, né? Fazer isso como se ninguém quisesse ver. Não, não, é tudo questão de segurança e diretrizes ah, da Twitch. Ah, ah não, mas tá aí vem tiverem. aquele famoso ah, Banido. Banido. Oh, Banido. Ai, meu Deus. Meu Deus, ele deve ter uma jogo. carroça no lugar do PC, velho. calma aí. Ô negonei né, filha da puta! Vamos! Porra! Ô negonei né. Ou! Oh. Caralho! Oh, faça-me favor, brother! Oh, Negurei! Porra! Tá me ouvindo? Tá! me Desculpa aí pelo xingamento, é que demorou muito pra você carregar aí, aí a gente ficou de. tristes aqui, mano. É, twitch.tv barra Mr. Underline, entra aí. Deixa eu puxar eu pra cá, calma aí. Que? Desde quando tinha um impostor atrás de mim? Imitando todos os meus movimentos? Eu odeio, ah, eu odeio Vou ficar brabinho, hein Ah, eu vou ficar brabinho, hein Olha aqui como eu tô brabinho Ai, caralho, filho da puta Nossa, velho Ei, velho, ó Se liga Se liga. Vai lá, vai lá Nossa, Nossa. Nossa. Nossa. que que Ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu errei. Eles vão para o carro, de novo. Ah, que cena patética ah, vai... Nossa, oh, meu Deus do céu. Calma! Ele, eu pausei Mano. na hora certa. Eu acho que esse pássaro aqui vai estourar no vidro, velho. Estourar? Você acha que ele vai estourar? da play pô <risos> o <risos> oh, o o bot o o o o o Vai o o o o o vem cá, vem cá, vem cá vem isso Olha isso aqui, o olha o o o o oh. Fudeu Só nós dois aqui eu Fudeu, eu não sei jogar essa porra, você também não sabe Agora eu também é a hora não. Que a gente toma no cu Agora é a hora que a gente tem que se beijar É isso Ai, que delícia Desculpa por ser homem Me desculpa mesmo Olha o bagulho Que eu pensei Que ele porra que eu vou ver depois Se a gente ficar louco <risos> tum, tum, tum, tum, tum. Eu, você leveu, cara. Agora você tá relaxado, relaxa, shh, relaxa, calma. Presta muita atenção. Agora você relaxa, <risos> você tá muito relaxado agora. Aqui ó, presta... olha, olha no fundo dos meus olhos aqui. Durma. <risos> Essa hipnose, rapaziada, a tá bem Isso, isso. Isso, relaxa. Dez vezes mais. Isso, Reduc. Bem relaxado, bem dormido, bem dormida. Isso, relaxa. Uhum. Isso, bem relaxado. Isso, isso, completamente relaxado. Uhum. Uhum. Quando eu contar no 3, você. Quando, você... quando eu contar no 3, você vai acordar. Vai estar super bem relaxado. E sempre quando eu falar a uhum. palavra dormir, você vai botar nesse mesmo estado. Ah, um, dois, três, acorda. Uhum. Uhum. Uhum. Bem? bem? Opa, muito bem. Como <risos> você tá? Tá se sentindo relaxado? Você tá bem. Eu tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. Você tranquilo. tá dormindo? Ô amor, como é que você tá assistindo a live e conversando suavão aí no trampo, velho? Curiosidade só. Ah. Tava olhando o chat, tava olhando o chat. Tava olhando o chat. Tava olhando o chat. Que mano. Ai, meu Deus. Aí, tá aqui. Agora deixa eu ver se pelo OBS eu consigo diminuir. Não. Ah, mostrar configurações, configurações gerais. Hum. Comprimento focal. Padrão, câmera hotkey, anti-aliasing eu vou diminuir um pouco, deixar em 4x, eu vou limitar a FPS dele pra 30. Espírito do Pinto, se você está aqui, pega o urso e dá uma mamada. <risos> Charlie, Charlie, venha para a entrada e peça uma... Caralho, eu estou sendo possuído pelo espírito do Pinta. Que isso? <risos> eu vou embora daqui, mano. Essa porra. Caralho, mano. Deixa eu isso sinto... daqui. Corre, caralho. Sinto... Vocês estão vendo que tem um outro lado ali, ó? Uma porta? Eu não tinha notado isso, velho. Ai, caralho. Olha o jeito que o bicho enganchou em mim, velho. Ele tava lá mesmo. Eu acho que tem um limite de fotos que eu posso tirar. Não. Ai, caralho, que susto, filho de uma puta! Caralho, ai caralho, que puta que pariu! isso não foi você que fez Caralho tem, tem um, tem um, um burro Ai cara, ele tá aqui de, de novo, Mano, isso é algum dos planos, não é possível velho! não é possível Não, isso não. é trollagem véi Sai É O oh, burro do Shrek Deixa de mim, você ah, está eu aqui Eu quero mais Não, não é nessa porra Sai O oh, burro Shrek Deixa track. de mim, você está aqui Aego se for não. você, se for você, balança essa porra pra cima e pra baixo repetidamente, por favor. É você, filho <risos> da puta! Não, mamaco, sim, sim. Mamaco, sim. Eu me perdoe, eu Não, queria não, Não, me não, me oh, perdoe, oh. Eu me perdoe, não mereço <risos> viver. Não, não, não se mate, não se mate. <risos> tá <Tô pobre, risos> porra, matou. <risos>